Ao vivo, temos uns probleminhas técnicos hoje aqui, mas estamos resolvendo, gente. É, daqui a pouco o Ozzy vai estar com a gente aí, problemas de conexão é, da plataforma aqui não é muito fácil também. Mas é isso, ó, a View aqui, ó, agora vai. Vamos lá então, com um pouquinho de atraso, mas a gente começa... O convidado de hoje é o Ozzy, fala Ozzy, tudo bem? Agora estamos ao vivo. Ó. E aí, beleza? Beleza? Pronto, cheguei. Tran tran tranquilo, tranquilo. Cara, antes de mais nada, obrigado aí pelo seu tempo para poder conversar com a gente. Acho que a sua, sua semana deve estar um pouco agitada aí desde a inauguração da, da exposição. né? Uh -huh. Até. É, já faz um mês aí que eu tô numa, numa toada bem louca, né? Correndo para caramba, um pouco bem cansado agora, tô um pouco menos cansado e ainda tem uma porção de coisa para resolver aí a semana após, né? pós ressaca, né? Vamos dizer assim. Sim. Ó, deixa eu te apresentar primeiro aqui é, para todo mundo. para quem não conhece o Ozzy, vou fazer um breve perfil seu aqui. Se tiver alguma coisa errada, fica à vontade para me corrigir. Mas ele é um artista paulistano, Beleza. que fez parte, da, fez parte da primeira geração do grafite brasileiro, tendo iniciado suas primeiras intervenções urbanas com Alex Valauri, Carlos Martucci, Valdemar Zeidler, John Howard, Maurício Vilaça e o coletivo histórico Tupi Não Dá. Aprendeu a fazer stencil com Vilaça em 1985, registrou na rua sua primeira arte com a técnica tornando a sua marca registrada. Desde então desenvolve sua pesquisa sobre stencil, criando a partir de uma estética pop e é isso, né? Mais de 35 anos aí já de, de estrada. Uhum. Eu vou pedir um segundo, cara. Eu preciso fechar a janela aqui, que tem uma chuva de, de, de bichinho aqui. Faz isso porque eu sofri semana passada, eu sei o que é isso. Efeito, efeito primavera, siriri arroz. É, siriria. semana passada eu fiquei cinco minutos com a janela aberta, acesa aqui. Na hora que eu moro no 19º andar, já foi um inferno. Não sei como é. Sim. Mas, Ozzy, é isso, cara. em cima de mim aqui. <risos> Perfeito. Ozzy, mas valeu aí ter um tempo aí para conversar com a gente um pouco. A gente vai falar um pouco da sua carreira, mas assim, é, é, a gente calhou de fazer essa, essa conversa nossa aqui coincidindo com a abertura da sua exposição. Peço até desculpa que eu não consegui ir sábado lá. É... Eu estava com problemas veterinários e eu não consegui me livrar no final de semana. Mas eu quero muito ir na exposição ainda. E eu queria que você fale... Vamos começar um pouco falando dela já, então, antes de mais nada. Mas antes de falar dela, até eu quero saber como é que você está aí né? na pandemia. É... Como é que tem sido para você artisticamente esse, esse período de reclusão de, de novos tempos aí que a gente está vivendo agora então Felipe é... no primeiro nos primeiros meses eu pensei que eu ia enlouquecer. literalmente assim fiquei bem abalado bem abalado mas é... por por uma razão é... do cosmos sei lá eu passei os primeiros 30 dias trabalhando muito né então deu uma amenizada mas aí depois ficou bem bem tenso para mim assim aquela coisa da, da de você trancado perdido eu eu ainda eu ainda eu ainda é, sou do, do, do grupo de risco né por conta da idade então foi mais difícil ainda fiquei trancado praticamente um ano dentro de casa mas foi bom porque produzi coisas, é, fiz coisas novas e tive um pouco mais de tempo para pensar no trabalho, né? Entendeu? Mas assim, pensando, pensando na, na, na, nessa possibilidade da morte iminente a qualquer minuto, isso me deixou bem estressado, né? Mas eu passei bem o ano, de qualquer modo passei bem, passei é, fazendo coisa, trabalhei bastante. E sair no mínimo possível, fazendo o mínimo possível na rua, né? E, a, e aí me recolhi, mas aí esse ano de 2021, uma coisa um pouco ficou diferente, porque a pandemia bateu no calcanhar, né? Então, assim, comecei a ver amigos, amigos doentes, outros bem complicados, alguns... Que ficaram doentes, sequelados, e assim, foi me deixando bem estressado. E culminou que começou abril com o Vermelho, que era um cara que a gente tinha, assim, uma Sim. grande admiração, um amigo, um amigo incrível. E, pô, cara, aí, assim, eu acompanhei, eu acompanhei por, de longe um pouco todo o sofrimento, toda a história dele, desde que foi. É, internado e isso me deixou bem abalado, entendeu? E aí na sequência veio amigo, parente, gente indo embora assim, né? Que eu ainda não eu ainda não conseguia assimilar o, o que o que me deixou mais é, com a cabeça mais sossegada é saber que eu tinha trabalho e tinha que fazer um trabalho, né? Conseguir, conseguir um edital esse edital da, da lei Aldir Blanc, né, que eu não sabia mais o que fazer, eu falei, puta, preciso conseguir algum jeito de fazer alguma coisa, porque eu tô vendo que não tem mais trabalho, não tem mais coisa acontecendo, eu não posso ir para rua para pintar, não posso fazer nada. né? E aí surgiu a oportunidade, surgiu essa oportunidade de, de, de, do, Aldir, do Aldir Blanc e o PROAC, eu falei, pô, é agora, eu vou fazer isso. Aí depois... Depois depois que eu entrei com o projeto, aí caiu a ficha. Eu falei, mas que caro cara, uma puta pandemia dessa, um clima tenso desse. Como é que eu vou fazer um evento presencial? E, assim, ansioso por essa exposição aqui em São Paulo, porque eu fiz em 2016, 2017, Recife, Brasília, e não tinha feito ainda aqui na cidade que é o lugar onde que realmente eu queria apresentar porque eu sei que todo mundo que me conhece quer ver minhas coisas tem coisas inéditas que ninguém viu que ninguém conhece né e era um momento assim de abrir um pouco a minha o meu baú né e e, e compartilhar com todo mundo né mas aí ficou essa ficou essa coisa né de como é que eu vou conseguir fazer isso no meio do, do da bagunça né mas dei uma sorte, né? Eu vim, eu vim ansioso até o dia 17, esperando esperando que acontecesse alguma coisa e aconteceu, né? Aí houve essa abertura aí facilitou um pouco, né? Facilitou um pouco. A gente tinha uma restrição lá no, no museu, de pouca gente para circular na casa, né? Eu falei: caramba, vai ser um fiasco nessa né, história, porque eu também tenho pouco tempo para apresentar essa exposição aqui em São Paulo, infelizmente. Mas, sei lá, deu certo, né, tá rolando, né, aí a abertura teve um público razoável, bom, amigos, queridos, família, gente muito próxima, né, então isso foi muito legal, né, assim, aí eu falei, porra, que legal, as pessoas vão conseguir ver, né? então isso já me desestressou um tanto. E até quando fica a exposição? Então, ela fica até dia 29 de setembro, a gente tá tentando ver se consegue ganhar mais uns dias aí, né. Vamos ver. O pessoal está escrevendo aqui já. O Vitor falou que teve a oportunidade de ver a exposição. Está sensacional. Parabéns, Ozzy. Foi um deleite. Salve. Salve, Vitor. Amigo, amigo. Amigo de longe. Lá de Atibaia. Um querido. É, só dar um toque Para quem quiser mandar perguntas e elogios, também fiquem à vontade para escrever aqui. A gente vai bater esse papo nessa próxima hora aí. É, falar pode até falar mal também, viu? <risos> Só que daí, quando fala mal, a gente não lê. Gente... Exatamente. É. Mas, Ozzy, cara, de, de verdade, valeu mesmo aí ter uhum. participado. É, é, dá Ó, só, só um, só um fal... instante aqui, o, o, o, o meu amigo Marco Teobaldo está dizendo vai até dia 19 de setembro, acho que eu falei isso, né? Aí Galera, Você é, falou? Cê, acho que você falou 29, eu, tô... eu fiquei com 29 cabeça. É 19, é 19, 19. Valeu, Marco. E, e dá o serviço completo é, em que lugar que está a exposição? Então, ela está no Museu da Cidade de Chacaralane, ali na Rua da Consolação 1024, ao lado do Mackenzie, super fácil de chegar, a 100 metros da estação em Higienópolis, linha amarela, não tem, não, não, não tem como não, não passar por lá. Próximo do centro, o, o horário, o horário foi, foi estendido um pouco, é das 11 da manhã às 17 nos sábados e no, nos domingos, e durante a semana de terça, de terça a sexta, é, das 10 às 16 horas. Né? Então, acho que dá tempo. Sim, sim. Eu vou. bom saber que dá, dá para eu ir a, quase a pé, que eu não moro muito longe, não. Deve dar uns 20 minutinhos caminhando, eu chego lá. Ah, vou. então vai ver, vai ver. Eu sou suspeito para falar, mas tá legal para caramba. Eu fiquei vendo em primeira mão pela Tissa, né? que ela estava fazendo o trabalho com você. Aham, uhum, sim, aí... a querida, uma querida, ela fez toda a programação visual e gráfica para a gente. É. Aliás, eu vou cobrar ela, que ela não tava na live que eu falei para ela entrar na live, ela me... ah, eu... E ela também não foi na abertura, ela disse que ia, ela me enganou. Ah, então é dupla cobrança. Te enganou e me enganou hoje, me enganou nós dois. Mas, vamos... Tem uma galera boa aí, aí. Ah, que a exposição é o Baú do Ozzy, 35 anos de carreira até agora, então a pergunta é, e agora Ozzy, o que vem pela frente? Já começa com a pergunta do público aí. Ah, não sei, gente. É assim, eu pretendo, eu pretendo encerrar aí um período aí na, na minha história, por enquanto, agora, com essa exposição. Depois eu, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas já tem alguns, alguns trabalhos é, engatilhados aí. Vamos ver, né? Tá, é que está muito difícil... De, esse momento no Brasil né com essa escassez de tudo com todos esses problemas a gente não sabe se vai para frente ou se vai para trás né? se a gente mata o presidente ou se não mata então assim né é... eu vou continuar vou continuar na minha toada. né agora estou mais focado no trabalho no trabalho de estúdio no trabalho de ateliê porque tá difícil tá, tá indo para a rua né mas é vou fazer coisas novas, mas também não sei exatamente o que. Gente, eu, é assim, eu tô, estou tô meio, tô meio, eu, eu meio oco, para falar a verdade, né? Porque eu dependo de muito, muito, de muito estímulo de fora. Quando me, sabe, me provocam para alguma coisa, aí eu penso trabalho, eu penso soluções, penso coisa, penso jeito de fazer. Enfim, por enquanto, não, não, não, não tenho nada... Não tenho nada decidido, nada afirmado por ninguém, por enquanto. Ah, mas tem uma coisa legal que eu preciso falar. É, eu não tenho a data ainda, mas é, acho que talvez um, um final de semana anterior ao encerramento da, da exposição, eu vou estar pintando ao vivo, ao lado, lá no muro da escolinha. Tem uma escolinha é que está pintando. É, eu vou pintar lá. Eu vou pintar e, e faz parte já do, do, do, de um dos eventos lá para o museu. O Júlio Barreto tá entrando no couro aí, ó, vamos tirar o presidente. <risos> é, Júlio, é o meu amigo Júlio, é meu amigo Júlio, é esse, cara, é terrível. Ó, é vamos, é. vamos falar um pouco, da. esse papo não vai ser cronológico, tá, mas eu quero a gente vai falar a gente, a gente, a, inclusive a gente começou, o que você vai fazer no futuro, né, mas eu queria ir lá atrás, assim, começar um pouco no seu começo de carreira mesmo, assim. É, como, é, é, como é que foi essa, essa cena de São Paulo Nos anos 80 né? esses, é, esses precursores da, da street art Do que veio a ser chamado de grafite Em São Paulo Você fazia parte desse grupo né? Como é que você se inseriu nele Então é... no, começo, no começo O que tinha era muito Muito texto Muita palavra E e era tido como pichação, certo? Então, assim, o que o pessoal chamava lá na época, lá atrás, de poesia, poesia marginal, ela rolava dos muros assim, em todos os lugares na cidade. E chamou pouca atenção. Então, a coisa começa a acontecer quando um cara, que é o Valauri, começa a colocar imagens nos muros, né? que até então a gente não não via isso com, com muita frequência. Né? E nem tinha, nem tinha a possibilidade de algum artista fazer um painel, um muro, ou uma, uma fachada de algum edifício ou prédio, né? porque, porque não, não, tinha, não tinha essa cultura aqui. Né? Então, o Alex foi o cara que, que teve o start e foi para a rua, com, com os carimbinhos dele pintando os pequenos stencils e o que foi que chamou muita atenção de muita gente né então eu eu tive contato com ele em 81 na primeira exposição que ele fez lá na Pinacoteca que acho que era o primeiro era, era a primeira exposição de street art ou arte urbana ou grafite ou seja lá o que for né dentro de uma instituição oficial e na época eu fazia aula de, de modelo vivo lá no, na arena do, da, da Pinacoteca. E, e, quem fazia, e quem fazia a orientação era o Marcelo Nietzsche, uma assim, figura, um artista incrível. Aí ele falou assim, ah, tem um artista amigo meu aqui que vai fazer a exposição, eu queria que vocês conhecessem. Aí foi lá, né? todo mundo foi lá conhecer o Alex, e ele pintando. Eu falei, puta caralho, conheço... Esses conheço essas coisas da rua porque demais tal né mas eu fiquei meio assim intimidado com, com o fato dele ser um artista tá expondo na finacoteca né nem me aproximei eu vim me aproximar dele em 84 através do Maurício Vilaça que era amigo em comum fazia um monte de coisa juntos né? se conhecia há bastante tempo e foi a foi através através do Maurício que eu fiz contato com ele porque o Maurício viu um trabalho que eu fiz na rua, lá na passarela subterrânea da Consolação, um tempo atrás, e o maluco tinha uma casa, ele falou assim: "Minha casa, minha... ele falou assim: "Eu tenho uma galeria na minha casa, você você tem, você tem um convite para fazer alguma coisa lá, uma exposição, que você quiser. Faz o que você quiser." Aí quando eu cheguei lá, assim, o cara né, tinha uma casa que ele destruiu a praticamente metade da casa para fazer um espaço cultural alternativo. E aí, fiz um, aí participei, fiz uma instalação lá no, no, no, numa um numa, numa do, dos cômodos da casa, a gente fez uma festa, uma, né, chamou os o um maluco das cidades todos para lá. Cara, né, e era o espaço mais radical que eu conhecia naquela época. Como que era o nome do espaço? Todo... Tinha um nome ou era só a casa do cara? Era a casa dele, cara, mas a casa dele, assim, aí ele dormia na casa do pai que morava em frente, porque a casa já não tinha mais condições. <risos> ele foi expulso, cara, da casa. Pelos artistas? Tipo isso. Né? Ele, fazia, ele fazia muita arruaça na casa, muita arruaça. Chamava os, os caras para fazer performances, o pessoal gritava, cantava, puta, ele fazia de tudo. Então, assim, aí os vizinhos expulsaram ele de lá. Que era ali no Planalto Paulista, um bairro classe média alta, então você imagina. Hum. Nossa, né? mas, mas isso foi muito oh. divertido, cara, foi muito divertido. Conheci bastante gente, foi lá que eu, como, como um, um, um, um cara que estava interessado em arte, é, caiu no, no, no colo de dois artistas malucos, que, assim, de um... Sabe, de uma generosidade incrível onde eu aprendi e expandi a minha consciência né com relação à arte tirou os preconceitos todos aí falou, pô arte não é isso arte arte é aquilo que você quer fazer e faça e faça do jeito que você acha melhor e o melhor de tudo é fazer na rua porque lá é, tem público naquela época a gente não tinha acesso a museu fácil não tinha acesso à galeria não tinha acesso ao circuito de arte convencional né então por isso que tinha esse movimento na rua mas eram poucos caras, poucos caras. É, pois é, eu, eu, eu, eu sou de. Eu nasci em 79, né? Então eu nem sou de São Paulo, fui conhecer São Paulo, sou de Jundiaí, né? É, fui, ah, começar, fui começar a vir para São Paulo nos anos 90, assim, então a cena para mim é, é, eu conhecia, é, vim conhecer já adolescente, assim, numa, numa, nessa época vocês já estavam já na rua há bastante tempo. É, mas eu, uma, uma coisa só para eu entender, em 81, que você falou que o Valauri estava com uma exposição na Pinacoteca, você ainda não pintava na rua, né? Não, imagina, eu queria ser artista, pintor, sabe? Entendeu? Ter ateliê, pintar telinha e tal, essas coisas, né? E ainda assim, um, um, pintor, um, um pintor medíocre. E nessa época você tinha um preconceito com essa galera da rua, assim, é isso? Não, porque não tinha essa gente toda na rua, como tem hoje, cara. O primeiro que você viu cantar, foi o Valauri. Né? Você viu o Valauri e falou... Cara, Valauri tem alguém fazendo matou, um alugue. Que, não, o Valauri matou o Depois vim conhecer o John Howard, que já fazia muita coisa, né? E tinha alguns outros, tinha alguns outros que transitavam por ali, mas não tinham tanta relevância, né? Então, assim, é, quando eu conheci, eu chapei, né? Falei, pô, falei... Caralho, é isso aí. Vamos, vamos, vamos, brincar na rua, né? Mas era uma coisa descompromissada, que até a, até um tempo depois eu ainda continuei com essa com essa vontade de ser um artista convencional, vamos dizer assim, né? E mas aí depois eu mudei de ideia completamente. Né? Aí conheci o Julinho Barreto, conheci o Dinis, que o Dinis eu já conhecia de um tempo de um tempo que ele participava de um coletivo do qual eu também participei, né? e aí, aí aí eu aprofundei a amizade com, com o Di saiu o Di amigo do Alex amigo do, do, do todo mundo era amigo conhecido né então foi uma farra né mas a, a ideia a ideia era sair para a rua para se divertir né pelo menos por um bom tempo né essa era a ideia da gente sair para se divertir né? é, brigar com o sistema né assim, entendeu já que já já, já que já que, que a gente vinha da, do, do, de uma ditadura fodida que não permitia, não permitia expressão, a expressão da galera na, na, na, na, no, no, no, livre, né? vamos dizer assim, então a gente praticava essa desobediência civil, né? correr um risco né? de morrer, de ser assassinado, aquelas coisas todas, mas era divertido, né? O, o importante era pintar sem ser pego, né? Entendeu? Isso assim. Yeah. É, na correria, lo, lo... Na correria. Por, isso, por, isso, por isso a gente, pelo menos eu o Maurício e o, e o, e o Alex e mais alguns outros lá, a gente utilizava da técnica do stencil porque era rápido e vapt, -vapt né? é isso, isso que eu ia te perguntar é, esses tempos a gente falou até com o Celso Gitaí aqui, ele também que é um dos, dos deve ter uns 30 anos já também que ele faz stencil é, como que como que vocês faziam extension naquela época o é, foi um foi uma, uma, meio do it yourself mesmo aprendendo assim ou vocês tinham alguma técnica já que alguém trouxe para vocês a gente tinha tinha um modelo tinha um modelo o um modelo do, do básico que era o que o Alex fazia cara eu partir daí né a partir desse princípio né então assim imagens super vazadas né com desenho é, praticamente é, alto contraste, mas um contraste bem forte, onde, o, onde as pontes do, do, do, do desenho formavam o desenho e, e a sombra era onde passava a tinta, né? que é aquele bem classiquinho antigo, né? bem antigo, né? que é o de decoração. Aí, aí, aí, nos meados dos 80, entrou o Jorge Tavares na, na história, né? com a história, apresentou para gente o a, a pesquisa dele <risos> tentou de várias maneiras imprimir imagem de fotografia com estense e não tava dando certo aí assim ele pensou na solução de botar uma telinha para segurar as partes as, as ilhas né que são soltas que são é, fixas com com essas pontes né Aí ele pegou, tirou as pontes, colocou, ele testou com, com, com redinha de de, de limão, é, rede de todo tipo de, de material que tinha uma, uma uma traminha ele colocou, mas não estava dando certo porque a tinta a tinta que a gente usava naquela época era muito forte, então derretia qualquer plástico, né? Aí o que que ele achou? aí falou assim, pô, descobriu o vestido de noiva da mãe, pegou o vestido da noiva da mãe e falou, pô é... Essa telinha aqui é muito boa. Aí pegou, colou aquilo num, num cartão, aí, aí, aí virou festa, cara. Porque aí a gente <risos> conseguiu achar uma solução bacana para produzir stencil. Certo? E aí eliminar todas as pontes, você pode imprimir qualquer tipo de imagem, né? desde que seja de alto contraste. Né? E, hoje, e hoje, assim, né? tem cara que supera o alto contraste fazendo stencil com muitas camadas né? e parece fotografia. É, a gente, é, em 2013, a gente trouxe para o Brasil um inglês que chama Nick Walker, né, que ele, ele trabalha bastante com extensos, acho que talvez ele seja o precursor, ele começou em 83, imagino, em 85, ele é até a influência do Banks né, e quando ele veio para o Brasil ele ficou muito impressionado, assim, né, com a com a quantidade de grafite que tem em São Paulo. Né? Ele falou, cara, isso é. não existe. Tipo, é, ele ficou muito, ele falou assim, em qualquer cidade do mundo que você vai, você não vê essa quantidade é, de grafite. Em São Paulo, nos anos 80, é, que momento que... Não sei nem se foi nos anos 80, para falar a verdade, talvez você me corrija aí. Mas em que momento que você começou a perceber a cidade, e falou assim, cara, a cidade realmente virou a cidade onde o grafite ganhou uma voz muito forte, assim, o grafite ganhou uma proeminência. Ou se isso é mais recente, é o, é o século XXI já? Não, não, porque eu, eu acho que começa em, torno, em meados dos anos 80, 85, 86, cara. Porque também junta a galera do Picho, que, que começa a, a crescer né e, e a ocupar a cidade. É tanto que por volta de 88, 87, o John Lyndon teve aqui no Brasil fazer o show do Pio. Uhum. e ele ficou impressionado com o buraco da Paulista né então começa começa mais ou menos por aí meados 80, dos anos 80 e os anos 90 explode né porque a gente tem a abertura política e também o, o Collor o Collor fez uma coisa boa no governo dele ele abriu o Brasil para o mundo, né? então começou a chegar aqui as publicações, os filmes, as revistas. A gente não tinha acesso a nada disso, era tudo muito caro, muito difícil. Né? Eu tive o privilégio de ver os livros, os livros da Marta Cooper através do Alex. Né? Ele tinha, ele trouxe de Nova York, né, o, o grafite de, de, de, de trem, toda aquela cena do hip hop, tudo ele, ele, ele trouxe, ele trouxe material gráfico para a gente ver e, e o que estava acontecendo na Europa também. Né? o, o livrinho, livros, livros eu, franceses, o pessoal da França, que aí eu, aí eu pirei, né? Aí eu realmente pirei, né? Porque puta que puta, os caras estão fazendo coisas muito legais e a gente aqui só está, só, só tá começando, mas no final a gente terminou atropelando os caras, né? Então depois que tem essa abertura para o mundo, aí o pessoal chegou, chegou, chegando, né? então aí começa, começa a aparecer o draw up, o... Style, o o grafite de letra, o hip-hop, tudo misturado. Né? E isso foi muito legal. E aí, dos anos 90, né, virou. Né? Acho que nos anos 2000, que o, que São Paulo se tornou praticamente assim o, né, o, o lugar mais incrível do mundo com, com relação ao grafite. Né? Eu, eu não conheço outros lugares. Né? Dizem que Berlim é foda, mas eu não sei. Mas eu ainda acho que aqui é foda. Porque você vê, você vê risco do, do, da, da calçada até o último andar de um prédio enorme. Então... É, eu costumo, eu, eu costumo falar para as pessoas, assim, que, tipo, é, é, dificilmente você anda um quarteirão em São Paulo sem ver um bicho ou um grafite. É quase impossível. Você, como você falou, pode estar, pode estar no, na calçada, pode estar no poste. Ah, é só no, muro da, só no muro do quartel da polícia. O resto você encontra. Qualquer... <risos> Por enquanto. É... E deixa eu, deixa eu te perguntar, como é que a cena de vocês é... é que logo na sequência vem a cena do hip-hop também, né? Que, enfim, com os gêmeos e toda essa galera. A uhum. convivência era normal, tal? Existe uma troca de... de influências ali entre vocês? Olha, assim, é... não, não, não tinha, porque a gente já era mais velho, cara. É, e... E existia um, um, um certo preconceito com relação à, à geração anterior. Né? Então, assim, eu, eu, eu, não tive, eu não tive contato direto. Né? Não tive contato direto. Vim conhecer a galera depois. Né? E aí eu sempre percebi isso, que existia um, um certo, né, uma certa coisa com relação aos, ao, ao, aos anteriores. E nós também... É, terminamos brigando entre si e, e, a, e as tribos se separaram e cada um foi para um canto fazer suas coisas. E isso perdeu um pouco a força, né? Essa turma perdeu um pouco a força. E, e a turma que veio nos anos 90 passou que nem um trator, né, cara? Porque a, o, o hip-hop se fortaleceu para caramba aqui na cidade, né? Se tornou uma linguagem muito forte e o grafite veio junto, né? Veio junto e foi foi, né, aí tem um Binho, tem um Tinho, veio toda uma, uma geração de, de, de caras super incríveis, né, que botaram o grafite na, na, na, na cena na cena da cidade no mundo, né, praticamente, né. Então, assim, a gente só, a gente só abriu as porteiras, lá, abriu as portas, falou, vamos aí, gente. Mas, é... eu, eu, por exemplo, né? Fre frequentei por um tempo, a, a, ali a, a São Bento, eu vi toda a cena nascer e crescer por ali, né? Porque eu trabalhava no centro da cidade na época e, e circulava. Eu circulava como office baiano, andava muito pela cidade. E, e toda hora que dava, eu estava lá na, na, na São Bento. Então, eu vi, eu, vi, eu, vi, eu vi dois movimentos crescerem ali, né? Os punks e, e o hip-hop na sequência, né? Entendeu? Mas a gente não tinha essa cena, não existia uma cena, entendeu, de, de, de, de arte urbana ou, ou de street art, né? Então, assim, as coisas ainda não estavam muito cristalizadas, elas só, só, passaram, a, só passaram a ser cristalizadas, acho que em meados dos anos 90, que aí as, as linguagens foram se mesclando mais e as turmas foram se encontrando mais. Porque nesse imperim também entrou a galera do skate, né? então aí formou aí formou formou um, um grupo bem pesado aí de, de, de arte urbana né? é então é, mas é isso a, a, a, voltando até um pouco numa pergunta que eu ia fazer você acabou meio que responder, mas eu queria é, entrar mais em detalhes nela que é isso né nos anos 80 vocês não tinham muita referência do que estava sendo feito lá fora né então é, você falou que o, você pegou o livro da Marta Cooper e tal, mas como que era é, é, é, tipo esse garimpo em pegar referências, porque acaba que vocês, acho que o, o próprio grupo desse, dessa galera dos anos 80, um aprendia com o outro, e meio que se espelhava no outro para conseguir, claro, cada um com a sua identidade, mas era quase uma influência de um grupo entre si mesmo, né? Como que entravam uhum. essas influências para além de um, um exemplo ou outro do Valauri trazendo um um livro da Marta da Marta para vocês então é, a gente não tinha não tinha noção nenhuma cara não tinha noção nenhuma do que acontecia lá fora a, a única referência que a gente tinha era ele né só tinha uhum. ele de referência mas aí a partir do momento que a gente tem esse esse impacto né pô é possível fazer várias coisas ver aqueles trens os trens de Nova York era cara impressionante né tanto, tanto a parte externa como a interna eu pirava com a parte interna que era que, sabe, que era completamente fechado né ah, mas só que a gente não a, a gente como vinha de um processo ainda é, rigoroso e cruel da ditadura o medo o medo o medo de, de, de, se, de se expor na, na, na rua ainda era muito grande né esse medo esse medo todo mundo tinha e tinha alguns que já tinham tido problemas com a com a polícia é, por, por estar envolvido envolvido com a esquerda com o partido comunista e e, e, e, e por aí e, e por algumas é, pendenga com, com o governo então, era bem, era bem cabeludo o negócio. Então, assim, eu como um jovem que vi da, vinha da periferia, é, eu um garoto pobre, com menos informação <risos> ainda. Então, era, sabe, cara, eu, eu, eu, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu achava aquilo tudo incrível. Puta caralho, os caras conseguem pintar um, um trem inteiro, um trem por dentro, um trem por fora e ninguém pega, né? Mas naquela época, Nova York era que nem São Paulo então é, eu tinha mais medo de, de, de, de, de passar uma semana lá do que aqui, entendeu, andando pelas quebradas. Né? então assim a, a relação das coisas eram bem diferentes, mas isso estimulou a gente a, a pensar e fazer coisas, né? mas a gente sempre teve como como base, né, a, a escola, pelo menos a, a alguns da, da minha turma, a escola francesa, né? Que, que é a coisa que é a coisa mais ligada à street art, não ao grafite, né? Sabe? Então, a gente quando eu vi os trabalhos do, do Black Lerat, falei, porra, que demais, né? A, Miss, a Mystique, né? Que até pouco tempo atrás, eu achava que era um cara, mas é uma menina. Então, acho que é a primeira mulher que eu vi, assim, detonando Paris, falei, porra, do caralho, né? Pouca gente sabe disso, né? Que lá nos anos 70 para 80 tinha essa menina que pintava que pintava muro, e ela pinta até hoje, né? entendeu? Até hoje ela, ainda, ela, ela faz as intervenções dela na, na, na, na, na cidade. Então, tudo isso mexeu bastante, pelo menos comigo, né? mas a, a falta de informação era cruel, não tinha, cara, não tinha onde você achar, né? era impossível. Como a gente não tinha um acesso à internet, então ficava impossível você ver, ouvir ou falar. E aí, assim, existia um preconceito na, na, na, na, na imprensa muito grande com relação à pichação, e pichação era tudo. Foi a partir do, do nosso momento ali, no, no, nos anos 85, por aí 86, que começaram a inventar histórias, separar as coisas. Né? Grafite é uma coisa, arte... É, street art é outra né? Então assim, né? Pichação sou... é uma coisa. Aí botar, aí botar a pichação no rolo, dizendo que pichação é uma coisa feia, grafite não é. E na verdade na, na, na, na terminologia no mundo aí afora, grafite é, é grafite. Entendeu? Não importa, Sei. não importa o que você faça. Desde que você faça uma coisa na rua, você já está fazendo já tá fazendo um grafite, né? Não importa a técnica, não importa o o o, o que seja. Mas aqui houve essa, essa, essa, essa, essa separação, né? Mas isso devido à imprensa preconceituosa, essa classe média escrota que a gente tem aqui e sempre teve, né? Que não, vai categorizar não, não, o que é bonitinho e o que é feio, né? Não então, mudou feinho, muito aí, não de lá para cá, tá né? de É isso, né? Não mudou muito de lá para cá, né? Uhum. É, é, mas eu... hoje, ah, quer dizer, mudou assim, dos anos 2000 para cá, sim, passaram a tolerar, né? Até, até era Dória, né? essa tolerância veio até, até até onde o Dória ele assumiu e aí virou uma merda de novo, né? Aí os preconceitos voltaram a tolerância caiu lá embaixo, mas ainda assim, né? A cidade tolera, né? tolera o grafite, e a pichação. Então é, isso mostra que houve pelo menos uma evolução na cidade, né? Aqui em São Paulo, nos outros nos outros lugares eu não posso falar, né? Deixa eu aproveitar esse assunto político para fazer uma pergunta aqui do, do Prades. O já participou com a gente aqui de uma live há um tempo atrás. Uhum. É, e ele está perguntando aqui, Ozzy, Pirando aqui, se você fosse prefeito de São Paulo, o que você faria na cidade? Pô, cara! Que que... É Jaimito! Meu Dino preferido! Somos, somos pintamos juntos! pintamos e bordamos por aí. então se eu fosse prefeito, puta, muita coisa eu faria, né? Porra, né? Primeiro, primeiro lugar tirava todas as tirava todas as, as grades dos lugares públicos, né? Isso sim, de prima, né? Cara, dava um jeito nessa cidade, nesse centro da cidade, tentar limpar ele, deixar ele mais limpo para as pessoas poderem circular e mais colorido, cara. Era isso que eu quero. Eu sempre, eu sempre pensei para a cidade, mas né, é, a cidade a cidade agora parece que está tá colorida em cima e suja embaixo. Né? Então, tem que olhar de dentro de, de carro, você não consegue circular na cidade e usufruir a cidade. O que eu, o que eu sempre quis era isso, a gente ter a possibilidade de usufruir a cidade. né E o que eu só vejo é, assim, é, é descaso e pouco caso. E, e, e você não vê nenhuma atitude positiva com relação da população também e do, dos poderes públicos de cuidar melhor desse patrimônio que nós temos aqui, que é a cidade de São Paulo. Né? Enfim. Mas eu ia deixar a cidade bem legal. Vote. Vote Ozi em 2024. <risos> Mas jamais seria político. <risos> É, não, mas, cara, eu acho... não jamais eu seria político e jamais seria um militar ou coisa parecida. Não, é, nasci ó, isso. O, o Galo escreveu oze para prefeito. Já você tem, já tem uma bancada aqui. Já acho que Uau, não... Deus me livre, cara. <risos> Deus me livre. Não, eu eu, eu eu quero, eu quero que o mundano seja prefeito. Já falei isso para ele. Ele quer me matar, seria demais, <risos> seria demais. <risos> acho que o Mundano é o cara é o cara ideal é pegando o um gancho do que você estava falando agora do dessa cidade sem grades essa cidade onde a arte ter, faça é, sirva como um catalisador de uma cidade mais mais humana né a gente tem falado muito aqui com os artistas nesse tempo e, e todo mundo fala justamente disso né a gente tem notado o, o como a arte tem esse papel e as pessoas não se... As, as pessoas não, né? Tipo, muita gente não se dá conta de, uhum. de como a arte é importante para a vida. Né? Você falou uma coisa agora para mim que eu, que eu nem tinha me tocado, assim. mas Você falou, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Que você falou que a cidade fica colorida em cima, né? Mas no, embaixo ela não está tão colorida, como se fosse feito para os carros, né, então você faz muitas empenas, que é legal também, mas assim, uhum. tem, um, tem um andar abaixo aqui, que tá sendo meio negligenciado, assim, do... No, meio? No, Ele tá super negligenciado, cara. Você anda ali pelo Centrão, você, você, você, você, você, você sabe, é claro, Sim. Isso, é claro, é degradação, é degradação mesmo. Né? É, é, não, eu corpo. passei eu passei ontem, por um acaso, eu passei ontem, eu atravessei um HBAU, assim, o novo em Habaú. Eu olhei aquilo foi cara. Aquilo não, aquilo lá não é mostrar. uma aberração. Deus me Mostra livre. É. Eu, eu eu vi, eu vi, eu não passei lá ainda. Eu vi lá de cima do do Palácio Azur ali, do prédio ali, do do, uhum. do super prédio lá. Eu vi lá do 31º andar. Eu fiquei chocado, eu falei: "Caramba, o que que fizeram com, com, com o vale do Habaú?" Né? Cara. É. Tá, mas a pergunta que eu ia te fazer, ó, Zé, é o seguinte, cara, como é que você vê a, a arte como esse... essa ferramenta para humanizar a cidade? Ah, cara, pô... É Isso é fundamental em qualquer, em qualquer cultura. Você ter contato com, com, alguma, com alguma expressão na rua e buscar saber e, cara... É, é, é, é o que nos diferencia, sabe, do, do troglodita, do ser humano, o homem normal, o homem, sabe, que, que convive em sociedade, né? Então, eu acho que, assim, é fundamental, é importante, é super importante. Eu, assim, eu, voltando lá, querendo ser prefeito, né? Eu não, eu não faria eu não faria eu não, eu não colocaria eu não faria esculturas na, nas praças ou nos parques eu colocaria esculturas para as crianças brincarem por exemplo eu sempre penso nisso falo, porra essa porra desses artistas só pensam no só pensam neles né não pensam no no, no outro né quem vai usufruir porra é tão bacana quando você vê uma arte que sabe o, o molequinho desde pequeno, as meninas, desde pequeno passem a interagir a, a, a, a, a a, a brincar com aquilo, né? Mas o que acontece é o contrário. Então, assim, eles colocam, eles colocam lá uma escultura e assim você passa a ter aquela coisa assim né, de distanciamento, né? De respeitoso, né? Porque aquilo foi um artista que fez e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí você nem sabe exatamente o porquê que o cara fez aquilo, de que, qual era a intenção, quais são as intenções, né? Então, assim, cria um distanciamento, né? Eu acho que, que a arte, a arte ela precisa ser para todos, como já dizia lá o, o meu meu mentor, Valauri, lá nos anos 70, né? arte é para todos. Então, por isso que eu faço arte na rua. Não vou fazer para mim porque eu vou morrer ninguém vai, ninguém vai ter acesso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa esse desprendimento como artista né? e socializar o máximo possível da arte que a gente tem, porque as dificuldades aqui no, aqui no Brasil é muito complicadas, né? é muito difícil. Então, se você tem a possibilidade, né? eu, pelo menos como artista, é, eu me disponho sair de onde eu estou, né, E lá no fundão levar um pouco de qualquer arte que eu que eu acho que, que é importante. Eu acho que eu acho que é importante. Eu nem sei se para eles é importante, mas a recepção é tão boa, a troca é tão é tão interessante, né, que, eu, que eu em grande parte eu me sinto re, muito recompensado, que eu, que eu entendo que assim é, a, é a, a parte a parte na sociedade que me toca dentro do que eu posso fazer é isso, é compartilhar, é compartilhar com os que não têm acesso um pouco de alguma coisa que eu tenho talento e posso fazer, né? Então acho que que vai mais ou menos por aí. Quanto mais tiver, melhor, melhor é a saúde mental das pessoas, porque as pessoas passam a pensar, passam a, a, a, a sabe, abstrair, né? Então isso é importante. E o, o grafite, o grafite, a arte de rua, ela tem essa função são janelinhas virtuais nessa cidade que não tem horizonte a gente aqui não tem horizonte é uma cidade que sufoca então essas janelas né faz o cara viajar faz o cara sabe sair daquele momento que ele está ali sabe se lá como de que jeito né então tira ele né, do, do, do, do daqueles momentos né que talvez não esteja bom não esteja legal e o cara né passa a pensar em uma outra coisa então é isso né são essas janelas são essas janelas que a cidade tem né que as janelas que vão para percepção, né? Que vão para fora, né? Você tá falando é, me lembrou agora tem um autor francês chama Liottar e ele e ele já que você está falando da do influência dos franceses no grafite, esse cara acho que você ia gostar. Ele trabalha com uma com uma noção da paisagem e ele vai falando que a paisagem foi meio que a cidade meio que mata a paisagem. É. Sim. É muito prédio, você não vê mais horizonte e tal, e principalmente quando você está no carro, e aí você tem. A, a sua paisagem é uma telinha aqui, que é o retrovisor, é, é, é, é, é o vidro da frente do seu carro, né? E você ignora a cidade. Então, acho que eu acho que a gente tem que reaprender a, a olhar a cidade com outros olhos. Isso que você falou é muito bonito. Acho que cada grafite é uma janela que se abre para tentar recuperar um pouco de humanidade na, numa cidade que só te oprime, né? Sim, uhum, com certeza, com certeza. Né? É o... É, é, é a válvulazinha de escape, né? É a, válvula, é a válvula de escape. E, por um outro lado, assim, a cidade, a cidade, a cidade é o suporte mais incrível que, que o artista tem. Então, o que eu acho incrível em São Paulo assim, é que a gente tem uma segunda pele. É a cidade que tem segunda, tem segunda e terceira pele, né? E, e aí, assim, ela é toda tatuada, então você se perde ali no signo, nas coisas, que você, você olha e fala, nossa, aqui achei uma coisa ali, estou vendo uma outra coisa ali, né? apesar de todo o ruído, porque sufoca mesmo, então se não tem, se não tem um, um, um buraquinho para você olhar pela fechadura, é, é, é complicado. E e a paisagem é isso mesmo é a paisagem destruidora né? feita para para oprimir qualquer um né cara não tem por onde ir, sabe você não né? você sai numa esquina vê outra você não vê você não vê saída você não vê Cara, você não vê caminho, né? você só vê parede, parede, parede e vidro. <risos> né? Foda. Né? Um, um aspecto também do seu trabalho, ó, você faz bastante coisa também é na, na periferia. né? Até pensando na cidade um pouco mais expandida, né? A gente, tá falando, a gente fala de cidade, a gente sempre imagina o centro com prédios e tal. Mas é, você acaba levando também a, a, a sua arte para uma, uma população mais periférica. né? Olha, eu sim é o que eu mais quero, cara, né, porque, cara, é a borda da cidade, né, é a borda, é onde a cidade aonde a cidade está chegando ou onde ela parou, e aonde ela para, principalmente uma cidade como São Paulo, que você vai para a Zona Norte, vai para a Zona Leste, vai para a Zona Sul, vai para a Zona Oeste, sabe, é muito extenso os caminhos, é, é muito, são muito grandes, são muito longos, né, então, assim, é... como é como é como é que vive uma pessoa lá no Grajaú sabe naquele bairro que é praticamente marrom né? cor de tijolo cara precisa ter precisa ter um respiro precisa ter um né sabe então assim eu faço questão de, de, de... essa é uma coisa minha pessoal eu faço questão porque por dois motivos que eu que eu entendo, né? É, você tem mais liberdade e você é melhor aceito nessas comunidades, né? É, quando quando eu, eu quando eu pinto em lugares aonde aonde o poder aquisitivo é melhor, né? A primeira coisa que aparece na frente da gente, cara, é um carro de polícia, né? então você vê a diferença de valores você está pintando num lugar desse, o cara passa na rua de carro, chama você de filho da puta de vagabundo e cara de tudo quanto é nome você está numa quebrada a tiazinha já vem e fala assim ô meu filho, você não quer um café? você não quer um bolo? entendeu? aí vem um maluco lá e tio dá uma cerveja oh, tem uma da boa aí, você quer? Você entendeu? E todo mundo, todo mundo, todo mundo fica feliz ali, faz os, junto uma, uma galera ali, todo mundo troca ideia, todo mundo conversa e, e, e confraterniza. Então, é uma diferença muito grande de valores. Então, eu prefiro eu prefiro estar com eles lá, sabe? Ter, ter, ter esse, né, esse acolhimento e, e pintar e fazer meu trabalho. E como e sempre vou com o maior respeito, né? Agora quando eu quando, eu, quando eu, eu eu não estou nesse nesse nesse lugar eu vou estar num outro lugar que a primeira a primeira coisa é, é a rejeição né? então eu não faço questão nenhuma né? mas se tem lugares se tem opções se tem sabe se tem alguma maneira de fazer eu vou lá e faço como eu faço para todo mundo né e procuro fazer um trabalho bem legal bem sabe é, toda vez que eu saio na rua é para sair para fazer alguma coisa bacana, positiva. Porque a cidade que a gente vive é uma cidade que só te põe para baixo. Né? Então, a, o meu pensamento é esse. assim, sabe? Que, é, se for para ir para fazer alguma coisa, fazer alguma coisa positiva. Antigamente, servia a qualquer coisa. Vandalizava qualquer lugar. Né? Hoje, já não penso mais assim. <risos> Apesar de... Apesar de morrer de vontade de fazer umas merdas, mas eu não falo. Não tenho mais, essa, não tenho mais essa, essa gana assim. Eu vou te perguntar disso já, já, se a gente tiver tempo aqui. Deixa eu só ler uns comentários aqui. Ó. O Galo ah, falou. Legal, legal, legal, legal. Grafite... Galera... É, o Galo falou, grafite da borda para o centro. Tem uma galera participando aqui, valeu todo mundo que é, tá participando. O Galo, ali. É o Galo, é o Galo, é o Galo, é o Galo, ah, é o amigo querido. Aí tem umas histórias engraçadas para fazer uma live um dia só de histórias aqui. É, e o Vado tá te perguntando qual a sua visualização da arte dos anos 80 e a atual. O Vado, o Vado do Cachimbo, outro dinossauro querido aí, ó. né? Ah, então o, Va, o Vado, o Vado, o Vado também é da minha turma lá dos anos 80. Mas então o Vado, o... a diferença, a diferença do, do, do, dos 80 para os dois mil e tanto é assim a gente naquela época a gente tinha as, as dificuldades que eram é, sociais pesadas é, falta de recursos tá? e comunicação ruim então vivíamos numa bolha muito pequenininha hoje a gente tem acesso muito bom Materiais, a gente tem uma mídia social muito forte, e as condições sociais são melhores hoje. Pode não parecer, mas é. Né? Do que era os anos 70, os anos 80. Então assim, a, a, arte, a, a, a arte hoje ela tem, ela tem um batalhão de, de pessoas na rua fazendo grafite todo dia, fazendo arte urbana todos os dias. Então, assim, a intensidade é muito grande, entendeu? E a troca é muito intensa, né? E os repertórios são variados, isso que é legal. Então, a gente tem muita diversidade. Naquela época, a gente nada. ela, ela sempre, é, sempre muito pequenos e poucas intervenções. Então, hoje não. Hoje, cara, a cidade, a cidade é um ateliê aberto o tempo todo. Então, você sai na rua qualquer hora do dia, tem gente pintando em algum lugar. Né? O Ale Aproveitão. tá falando uma coisa Da Viela do Chora Menino Onde eu morei, lá em Santana Ah, é, então Não moro mais lá Por isso que eu pintei lá Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa lá no Beco Viu, Ale? Mas valeu aí. Chama a gente que a gente vai lá Minha sobrinha aí Odé, beijo Obrigado Você até dá um toque para quem, quem Tá vendo a, a live Pelo... Canal do, do Ozzy para seguir a gente também, que a gente tem muita gente. Até tem uma galera que tá participando que eu queria convidar um dia para fazer uma live, principalmente essa galera das antigas aí. Ah, é, com Contar histórias aí, ó. É, ó inclusive o alemão, tá, o alemão está perguntando aqui, ó: Ozzy, como a stencil art brasileira é vista no estrangeiro? Olha. O, o alemão. Se a América do Sul fosse colada com a Europa e os Estados Unidos, quer dizer, era colada com os Estados Unidos, mas fosse colada com a Europa, já ia ser um adianto muito grande. Infelizmente, a gente tem um oceano Atlântico separando. Somos terceiro mundo. Então, assim, eu, eu, eu o que eu percebo é uma dificuldade muito grande deles saírem de lá do conforto e, e da zona de conforto deles para virem até os trópicos para ver o que está acontecendo e nós aqui não conseguimos atravessar este oceano por conta das condições então né, é uma é uma coisa um pouco desigual e assim em geral em geral a street art é muito bem vista é muito bem falada lá fora Dizem que São Paulo é a Meca, né? mas eu não vejo ninguém vir aqui fazer um bom livro, fazer uma boa pesquisa, um bom documentário sobre a cidade e sobre os artistas da cidade. Então, eu, eu fico achando que não isso não chega lá. E extensio é pior ainda, porque os, os, os existencialistas sofrem um preconceito enorme com relação aos outros. né? Então, assim é, é muito difícil, por ter poucos aqui, né, que fazem e, e fazem muito bem e a dificuldade a dificuldade desses caras de passarem, passarem extravasarem as fronteiras né? a gente está batendo a gente está batendo aí para ver se consegue né ver se derruba esses muros olha, Leon, olha o Leon Alugio aqui o Artevans, falando, falando Ozzy sempre claro para argumentar sobre tudo o cara é brabo é. <risos> Imagina. É Quase. que eu tô há muito tempo nessa história, então assim. É, tá. Então eu consi consigo, consigo desenrolar um pouco, mas tem muita coisa assim que eu não consegui pegar, que eu não consegui estar tá perto. Entendeu? Desse, dessa, dessa geração dos anos 90, eu não consegui me aproximar, porque foi a época que eu me afastei. Eu fiquei dez anos fora do, do, do, do rolê, né? então voltei em 2005 pra rua, de novo, né, nesse período eu me afastei, só fiquei acompanhando de longe e voltei em 2000, 2005 e aí voltei com um pouco mais de intensidade e não parei né então... deixa eu fazer a pergunta clássica aí mas é, pô, se você já sofreu algum perrengue aí com polícia ou algo do tipo já, quem não sofreu <risos> eu só eu só eu só eu só não, eu só não passei noite na, eu só não passei noite na cadeia entendeu é. mas em quadro é normal em quadro normal o tempo todo né cara o último o último, eu, o último eu tava com com 50 e poucos anos cara foi assim né esse, esse eu fui processado então assim é foi esculhambaram desde a hora que me levaram os policiais me levaram um escrivão, um delegado e eu falei assim, porra, essa porra não acaba mais, né? Aí passei um ano quando fui chamado de novo, quando eu fui chamado para falar com o juiz lá, fazer resolver o problema do processo, cara, fui esculhambado pelo promotor e pelo juiz, né? Entendeu? Aí te fala assim, doutor, desculpa aí, ó, prometo que eu não vou fazer mais, foi um, foi Bebi demais. <risos> Aí passou um tempo, tava eu lá de novo na rua pintando, né? Ah, só pegar, <risos> pra pegar esse gancho, cara. Eu queria que você falasse um pouco como que é. A realiz... ah, eu acho que assim, eu acho que a sua pelo que dá para com da, de eu, a gente não se conhece ao vivo, né? A gente tá a gente vive nesse mundo da pandemia que as pessoas se conhecem via, via uma telinha também. Mas é, assim exatamente. dá para sacar, dá para muito que a sua a, a sua grande paixão é ver seu trabalho na rua e onde ele alcança o maior número de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você está com uma exposição que é quase como se fosse uma, uma, um resumo da, da sua vida colocado num, num lugar dentro do museu, né? que a gente está tá falando do fora do museu. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é essa realização também. Assim, porque eu acho que tem, muito, tem muita gente que começa na rua querendo um dia expor. Né? E, você, e como que é para você ter esse... Esse, esse lugar de exposição de um traba, do, do seu trabalho, né? ter essa retrospectiva. Então, é assim, a primeira, a, a primeira, a primeira versão da exposição eu fiz, fiz correndo por conta de um edital que estourou no colo da gente. E, e aí, assim, a gente montou, levou, fomos para Recife, e colocamos lá na Caixa Cultural, né? eu fiquei assustado com o público que, que eu tive lá. Né? Mesmo sendo uma exposição de, de, de quadros pendurados numa parede, né? que deu assim um público gigante, de 50 mil pessoas mais ou menos, que foram me ver lá. Né? Então, assim, eu falei: caramba, né? essa é a potência do trabalho, porque lá no Recife, ninguém me conhece tirando alguns amigos conhecidos do, do rolê de grafite de arte de rua né E aí tive aí descemos descemos com a exposição em 2017 comecei de 2017 em janeiro para para Brasília e pegamos assim eles deram para gente o pior o, o, o, o pior o, o pior o pior dia o pior o pior momento ali do, do ano que foi janeiro comecinho de janeiro a cidade vazia, porque lá todo mundo trabalha, vive lá, mas tem vida fora praticamente, porque a cidade, a cidade é estranha pra caramba. Pouca gente na cidade, mas teve um público enorme, em torno de 5, 6 mil pessoas foram me ver lá e até hoje encontro gente, tanto de Recife como de Brasília, pô, eu vi teu trabalho, mais do caramba. Mas assim... Essa exposição fala de street art, fala de rua, fala, fala dessa cena, dessa coisa. Então, assim, isso me deixou um pouco incomodado, porque eu não queria eu não queria fazer só uma exposição de fora para dentro. Né? Então, eu queria muito apresentar aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo né, eu realmente tive muita dificuldade e ainda tenho dificuldade de apresentar trabalho só nunca tenho nunca nunca tenho condições adequadas para fazer isso então eu eu meio que não me esforço muito pra, por conta disso né? e aí eu achei que seria um bom momento agora fazer fazer pelo menos essa essa esse apanhado geral né porque muita gente me conhece mas pouca gente conhece um um antes o um durante mas o depois todo mundo quase conhece e todo mundo tem contato com as minhas coisas via internet, via, via via Instagram, então eu falei, não, acho que agora a gente pode dar uma uma outra, mostrar isso de uma outra maneira. Então, que a gente conseguiu setorizar um pouco a exposição, então, assim, tem um, tem um pouco de documentação, que eu acho que é a parte mais importante da exposição, que eu sempre falo para as pessoas, essa documentação é importante, é um, é um vídeo com são dois vídeos, um de vários amigos falando sobre street art, falando sobre o meu trabalho, e um curtinho deu falando do meu processo, com minha relação com as coisas e com, com a arte urbana. né? Tem um painel com em torno de umas 100 fotos minhas, que são fotos de arquivo, são inéditas, muitas delas são inéditas, porque são dos anos 80, um, pouco, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? que foi, foi um registro que eu consegui fazer aos, aos trancos e barrancos, mas eu tenho... E por uma outra por uma outra razão que eu não que eu desconheço eu guardo tudo né então então eu tenho assim desde o meu primeiro estêncio. caramba <risos> né então assim a gente então então, então a gente montou montou montou um cubo, um cubo um cubo de informação que eu acho que é a parte mais importante e é onde o pessoal tem curtido para caramba ver essas histórias ali né a minha relação com com os artistas e com a cidade e o, e o e o que tem fora da fora desse desse cubo é a apresentação do meu trabalho dele de uma maneira que ele não seja virtual né ele em tamanho real para as pessoas terem percepção e também terem uma percepção é, da minha maneira de fazer né o, a minha maneira de construir a minha linguagem né usando diversos materiais e, e, e propondo novas maneiras de enxergar algumas coisas né então então assim a exposição terminou ficando rica nesse aspecto mas eu sempre digo para o pessoal assim gente todas essas coisas que estão pendurado nas paredes é só uma perfumaria por mais legal que é essa parte de documentação que acho que é mais importante para a gente poder entender um pouco né como os personagens interagem nessa cena e nessa cidade. Então, está reunido nessa exposição mais de 100 trabalhos, né? Mais de cem, assim. E já tem 100 fotos, mas tem mais um monte de coisa. Tem esquete meu, do desenho do, do, da minha adolescência, da minha é, da, das minhas primeiras viagens de, de, de, de artista, de querer, sabe, fazer é, arte. Então, tem meus esboços, meus blackbooks, alguns blackbooks meus, que são os livros que eu estou que eu ainda no processo, que eu, que eu faço no estúdio, né? Então, tem uma, uma, uma visão ampla do meu, do meu trabalho. Então, eu até digo, né? são todas as exposições que eu não fiz, eu fiz agora todas elas. Então, tem um recorte de cada, de cada momento aí desses últimos 15 anos, vamos dizer assim. Né? Massa. Deixou, deixou, ó, a gente tá, deu uma hora de conversa, mas a gente vai estender um pouquinho aqui, se você me permitir. Sim, Vou fala. ler aqui o Ipanema Consultório Estou perguntando assim Se você acha que depois dos artistas Da arte urbana Começaram a fazer grandes murais Se a arte contemporânea Agora se atrai também pela grande proporção Das empenas e murais Ah, consultório Ipanema um Salve aí um amigo É um amigo lá do Rio Um, um, um, um cara apaixonado pela arte urbana um abraço meu querido bom então eu acho que é assim né a arte a arte contemporânea é tão chata né e e a arte urbana ela é tão intensa né eu gosto sabendo ela move as emoções né então eu gosto não gosto então é, é, é, é, sabe? cria ela cria ela cria ela cria muito embate em torno em torno do que se faz e é óbvio é óbvio que o artista visual o artista que trabalha com visual praticamente ele vai ficar interessado em fazer e eu acho ótimo que junte todo mundo a gente tem que estar todo mundo junto fazendo coisas e isso e isso termina ter, termina termina puxando esses artistas né para cima né porque é aquilo quem vai no museu ver uma exposição de uma pessoa mais ou menos conhecida né um artista com um trabalho é que poucos poucos têm acesso, tirando os grandes nomes que estão vindo a expor aí nesses museus que faz são, parece artista, artista pop né para porra né? um milhão de pessoas dois milhão né? eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foram ver a Tarsila até pouco tempo atrás a galera torcia o nariz para a Tarsila dizendo que o desenho dela a pintura dela é pintura de criança e ela é incrível e eu fiquei chocado e falei caramba pô finalmente aleluia pô né? reconhecimento tardio mas que seja esse reconhecimento né então eu vejo assim né então acho que é um caminho até um caminho natural né? desses artistas visuais migrarem migrarem para o externo, né, fazer grandes projetos. O Ipanema, só para complementar a pergunta dele, que ele está escrevendo assim, se eles não tinham que aceitar mais os artistas urbanos? Ah, não sei, cara, Eu não sei porque assim a gente vive num mundo paralelo, um mundo independente, né? Eu não dependo deles, entendeu? Eu não dependo, eu não, eu não dependo do mercado de arte. Se eu dependesse do mercado de arte, eu estava debaixo de uma ponte numa barraquinha pedindo comida, <risos> né? entendeu né? então assim é, o, o, os artistas os artistas urbanos eles têm eles têm várias opções de, de, de, de, de, de, de trabalho né? então ele pode pintar uma parede ele pode pintar uma casa ele pode pintar uma festa ele, ele pode pintar uma garrafa de, de, um, de um produto ele pode pintar um tênis pode fazer uma campanha então assim a o a gente tem uma gama muito grande de, de, de possibilidades né Independe de um de, do que é um, um, um artista que está focado dentro do trabalho dele é, de ateliê ou, ou de processo, né? Então fica muito limitado. Então a gente não, a gente não depende disso, né? De jeito nenhum. Deixa a gente eu aproveitar. Vive, vive muito bem, vive muito bem e convive muito bem também com esse mercado, porque esse mercado termina puxando os artistas para dentro, né? Eu, deixa eu fazer mais uma pergunta do Prades aqui do Jaime, ele falando, ele te pergunta, eu tenho a minha opinião, mas é, era a pergunta para você. Mas, é. Eu acho que sim, mas essa, a pergunta dele é se a máscara, o stencil em si, é uma obra. Sim, sim. É uma matriz. O stencil é uma matriz de impressão, como é uma matriz de xilogravura ou de linóleo, né? Ou de maneira maneira negra ou qualquer outro tipo de, de, de, de processo de impressão. Como, como, como é um cartão e nós temos que cortar, cavucar ali, abrir um buraco onde passa a tinta, a diferença é essa. No outro processo do, do, do, da matriz, você é em tinta, você passa a tinta. No stencil você atravessa a tinta. Né? Mas elas são matrizes, e essas matrizes, como matriz de, de, de, de gravura, é, é um trabalho à parte, né? Mas eu nunca vendi um stencil na vida. <risos> nunca eu lembro ninguém se quando, em comprar. Quando, quando o Nick Walker veio pro Brasil, eu acompanhei ele numas pinturas e tal. E aí ele trouxe umas malas gigantes, com tudo dobrado e assim, tal. E aí eu lembro que ele fez um trabalho. Assim que acabou, ele rasgou assim, ó. Ele falou, cara, é, eu não quero que isso aqui... Tipo, ó, o, tra... o meu trabalho acabou aqui. Tipo, isso aqui eu fiz, ele rasgou a matriz... Mas, uhum. é, mas é, ele, ele falou que ele tinha usado vários. já falou, isso aqui era uma série de 10. Ela falou, depois a 10 é um jogo forte. Mas, enfim. Uhum. Ah, então. Oh. Ele, ele, ele, ele, ele tem recursos, né? <risos> <risos> ele tem recursos. Eu não tenho recursos. Então, eu guardo existências eu guardo com muito carinho, porque essas matrizes representam um, muita coisa para mim. É muito tempo de, de, de trabalho. Né? É muito não, tempo ser... antes. Então, esse Sim. trabalho de... de, de fazer o stencil, ele é muito importante para mim, por isso eu guardo todos eu guardo tudo que eu posso, né? mas eu faço como ele, tem trabalho que, eu, que depois de bater duas, quatro vezes, cinco vezes já, né? vai para o lixo porque não tem condições nenhuma de, de, de deixar mas Posse. eu guardo todo o meu material, não sei porque, acho que deve servir para faz bem. eu tenho esse apego justamente por isso porque eu vejo nele assim uma outra, uma outra possibilidade de obra de arte não, e sem isso, a gente não teria essa posição sua aí, vamos pensar nisso também. Já ajudou bastante. Não, teria... não, teria sim, teria sim, teria sim, porque como eu estou dizendo, são vários recortes, são coisas é. que eu tinha no meu acervo. Né? Tem uma série de trabalhos novos, né? tem, tem trabalhos é, recentes, bem recentes e inéditos, e, e muitos, muitos são ali, são, são fases da minha, do, do, do, do, do, do meu da minha trajetória. Então, eu montei uma parede, eu tenho uma parede enorme lá com instências de todas as épocas. Então assim, dá para dá para dá para dar uma viajada lá na, na na história, né, do meu processo, né? Como eu comecei lá da primeira até as últimas, né, as mais mais sofisticadas, mais complicadas, né? Deixa eu, fazer... eu Perco muitas horas fazendo isso, eu não vou jogar fora com tanta facilidade como o cara lá, <risos> né? Deixa eu fazer uma pergunta do Galo aqui, ó. Ele tá falando assim: ó. como você vê o grafite entrando no mundo das NFTs? É... Desenho certificado digitalmente, né? Não sei se você está por dentro desse mundo, mas... eu, tô, eu, tô, eu ainda não entendi, eu ainda, eu ainda não entendi esse negócio, eu tô achando isso estranho pra caramba, mas enfim. É, a eu, pergunta sim, dele, eu vou eu não... só resumir a pergunta dele: o que você acha desses novos suportes de tecnologia da, de arte? Ah, eu acho incrível, eu acho incrível. Meu o trabalho, meu, trabalho, meu trabalho é tecnológico, o, o processo inicial é totalmente tecnológico, mas o final é totalmente analógico, né? Então, assim, eu consigo mesclar essas coisas, eu, eu, eu, eu trabalho com computação gráfica desde o começo lá, desde os anos 90 lá, entendeu? Então, assim, eu passei do analógico para o digital, aos trancos e barranco, né? e sempre e sempre e sempre achei incrível a tecnologia eu acho legal eu acho legal eu só não não, não, entendi, não entendi ainda como como isso funciona né para mim está parecendo criptomoeda que eu estou achando assim que que está muito valorizado e isso uma hora vai dar um tombo em alguém e vai ser um tombo enorme entendeu porque imagina o cara vender um negocinho desse tamanho virtual para o valor de não sei quantos milhões aí não essa última do, do da minha ish, cara, é. cara ele fez não sei quantos mil trabalhos para rasgar e pagar NTF. Em, em porra é essa né mas enfim eu acho super super válido é o que tá acontecendo é o momento é esse momento atual da, da, da, da do, do, do virtual né então assim entender isso né e brincar com isso também né eu acho super importante né? o cara o oh. primeiro cara que fez lá todo ele, ele conseguiu compactar todos os trabalhos que ele fez em não sei quantos anos e vender para um chinês Pô, sensacional né queria fazer isso pegar todos os meus extensos botar num negócio e botar a venda entendeu depois tocar pouco <risos> se quiser mas eu, não, eu acho que aqui no Brasil isso, isso, isso vai demorar um pouco a, a cristalizar, mas é incrível eu acho incrível, tem mais aqui a gente tem mais aqui é, se aproximar dessas tecnologias Ozzy, a gente é, estendeu um pouco a nossa conversa aqui porque o papo estava bom é, deixa eu fazer a última pergunta só que é a pergunta que eu faço para todo mundo na verdade, assim, é isso né? que, foi muito legal esse papo a gente vê realmente a sua paixão pelo seu trabalho e realmente você vê que é uma é, o que te norteia é essa necessidade de afetar a vida das pessoas de alguma forma né de esse poder de transformador da arte e a pergunta que eu vou te fazer é justamente sobre isso o é, que que você que você me desse algum exemplo de alguma vez que você soube ou você viu Alguém que foi impactado por um trabalho seu, alguém que viu algum trabalho seu e mudou a vida dela, ou algum comentário de alguém, enfim, de alguma forma que você viu que o trabalho seu atingiu a vida de alguém? Ah, cara, assim, velho, ah, sei lá, eu acho, que, eu acho que impactou muita gente, né, e... Eu tô tendo uma experiência nova agora com a exposição, agora faz três dias que abriu, né? e eu só tô vendo, só tô vendo gente chocada. Né? Assim, Porra, tio, como você é foda! Porra, não, não tinha visto isso ainda. Mas tem uma história que o Galo, lembra? Lá na Coab 13? Se lembra? tava comigo, o Galo. Lá na Coab 13, lá no fundão de Itaquera, a gente pintando, trocando ideia na rua e trocando ideia de frente para o muro, aí a gente escuta duas pessoas passando por trás, né? e aí uma moça, uma moça, a moça falando, descrevendo o que ela estava vendo, né? falando para o falando pro, pro cara, né? olha, tá acontecendo isso, e ele, nossa, que legal que meu Aí quando eu tava pintando, eu tava pintando um, um mágico. Fazendo mágica, cara. Aí, eu, aí, aí ela descreveu tudo bonitinho. O cara ficou assim, de, que demais, que incrível. Quando eu virei pra trás, era um cego, cara. Cara, mano, <risos> que louco. O galo, o galo tava comigo, aí a gente olhou para pra cara do outro e falou assim: como é que. <risos> Não é, ele falando né, aí que lembra. Assim, foi, a, foi, a cena, foi uma das cenas mais inusitadas assim, que me aconteceu na rua, cara. Eu, eu, eu, eu, até cego tá enxergando, que demais, né? Então é, é, o poder, é o poder, é o poder, é o poder da imagem, né, cara? É. Pô, demais, Ozi, cara, valeu muito esse papo com você. Espero te encontrar ao vivo o quanto antes aí, com a gente pode marcar um tá. dia um, um papo aí presencialmente. Até na exposição, amor, se legal. quiser. Isso não, é vamos... vamos uma... lá. É, meu, meu, Eu troco uma ideia contigo via WhatsApp depois. É, e a gente troca umas ideias é, de projetos também, porque acho que pessoas como você e trabalhos como os seus têm que ser mais é, divulgados e espalhados, por, não só por São Paulo, mas pelo mundo aí, cara. Acho que pelo trabalho... A arte urbana tem esse papel e respondendo um pouco também, acho que eu tenho certeza que o seu trabalho impactou a vida de muita gente nesses 35 anos de carreira aí e vai seguir impactando também. Sim, porque sim, sim, a plataforma sim. da cidade é uma plataforma, cara, por mais que a cidade está em constante transformação, é, uhum. o seu trabalho vai ficando, né? Então, parabéns sim, né, por isso, Sim, então. mas assim, é assim é, é, Eu sei que impactou bastante gente eu fui um dos primeiros a fazer oficinas aqui em São Paulo de de grafite de street art mas era distância Fui um dos primeiros a fazer isso e, e, e eu vi isso acontecer naquele momento mas as pessoas não, não seguiram em frente mas mudaram de, de percepção com relação ao mundo né? uhum. então isso para mim foi muito gratificante e e é isso mas eu acho que a arte é isso mesmo né tanto Qualquer que seja a arte, ela tem, que, ela tem que mover as pessoas, ela tem que mexer, tem que dar um sentido para alguma coisa. Não é isso. Queria só fazer um. Dar um recadinho aí para a galera Fica à aqui, vontade. que está vendo a gente. Eu vou, eu vou, tá, eu, eu vou estar lá na, no museu às terças e quinta, a partir da uma hora da tarde, recebendo a galera. E aos finais de semana, é, das, 10, das 10 às 17, eu vou estar tá lá o tempo todo dando plantão. Bater você tá lá pulo. amanhã? Amanhã você tá lá? Amanhã eu estarei lá. Ah, é, então você pode dar um pulo lá amanhã. Então, e é, então durante a semana até as, 14, até as 16 horas. Então eu fico lá da uma às quatro recebendo todo mundo. Deixa eu dar um oi aqui para futão que... Obrigado, obrigado, Benedict. Obrigado, Matiu. Foram super parceiros, super parceiros comigo, me, me emprestando... Um... Projeto incrível do Paulo Mendes da Rocha, que eu tive o prazer de. Eu vi, ficou bonito trabalho. demais. Ficou bonito demais. É, foi, uma, foi uma das peças mais legais que eu fiz aí esse ano. Um dos trabalhos que eu mais curti fazer e uma puta homenagem a esse arquiteto incrível que deixou a gente pouco, faz pouco é. tempo. Ozzy, brigadão, meu caro, Falou, demais. É, vamos nos falando aí, seguimos junto. Abraço, tchau, tchau. Olha o atado aí falando, me impactou profundamente. <risos> valeu, filho. Valeu todo mundo que Daí, participou aí são, também. São, são os meus filhos. <risos> Falou, abração. Falou, valeu, gente. Obrigado aí pela audiência.